Ouça agora a palavra Amiga com o Pastor Arantes. É o pão de cada dia, é a comida, é o alimento, é a água, é o arroz, o feijão, o alimento do dia-a-dia. -a, -dia. a preocupação dele é o alimento do dia-a-dia. -dia. Ele não tem grandes preocupações. Ele já é pequeno por natureza e nem pensa em ser grande porque ele já é pequeno, já é pobre, já é fraco. E ele não tem nem mente para pensar em ser grande. Ao contrário daquele que... É, vamos imaginar um comerciante que tem um grande supermercado. Vamos, vamos mais adiante. Vamos pensar num cidadão que tem uma rede de supermercados. Mais ainda, vamos pensar naquele que tem uma indústria. Imagine um senhor, um cidadão, que tem uma indústria com mais de 10 mil funcionários. Pense comigo. Ele é o dono da indústria, ele é o dono da empresa, ele é o patrão, ele é o dono de tudo. Agora, preste atenção nesse texto. Jesus disse, se alguém quer ser primeiro, maior, será o último e servo de todos. Preste atenção. O grande industrial, que tem uma empresa com milhares e milhares de funcionários, ele pensa que é o dono, e ele pensa que está no controle, e ele pensa que é o maior de todos. E de fato, ali naquele contexto, ele é o patrão, ele é o senhor, é o dono da empresa, ele tem mais de milhares de pessoas trabalhando para ele, e ele realmente pensa que é o dono de tudo, que é maior do que todos e não tem ninguém maior do que ele. Mas aqui Jesus está dizendo: já que você quer ser o primeiro, será o último e serve de todos. Você já parou para pensar numa coisa? O funcionário ele tem um horário para chegar: ele chega às 8, para as 11, volta às 2 horas e para às 5 horas. Ele trabalha 8 horas em média por dia. O patrão, o dono da indústria, chega às 5 da manhã, porque ele está preocupado com a estrutura, com a organização, com o trabalho. Ele chega às 5 da manhã e todos vão embora até as 5, 6 horas da tarde, ele fica lá até 8, 9, 10, 11 horas, meia-noite na empresa, cuidando da empresa para ela não falir, para ela não, não quebrar, para ela não ter perda. Então ele chega às 5 da manhã e sai meia-noite. Sem ele perceber, ele é servo de todos, porque ele está cuidando do emprego de todos. Ah, o funcionário chega no horário, compra o seu horário, vai embora, vai para casa. Ele chega às 5 da manhã, sai 10, 11 horas, meia-noite. Em outras palavras, ele serve a indústria. Sem ele perceber, ele é servo de todos. Ele chega primeiro e sai por último. Então, quem é o maior quem é o menor? O funcionário tem o um horário para entrar, o um horário para sair. Ele não. Ele sai, ele chega às 5 da manhã, sai à meia-noite, ele trabalha mais do que todos, ele se esforça mais do que todos, e ele cuida mais do que todos para que aquilo não venha a perecer. Sem ele perceber, ele é servo de todos. Servo de todos. É o que Jesus disse. Quem quiser ser o maior, será o menor. Imagina você, eu chego na empresa, entro às 8, bato meu ponto, vou embora almoçar 11 horas, volto 2 horas, bato meu ponto 5 horas, vou embora para casa, cumpri minha jornada de trabalho, cumpri minha obrigação. E ele que é dono, que é o patrão, que é o senhor, ele chega às 5 da manhã e sai à meia-noite. Então quem aqui é servo de quem? Ele é servo da empresa, ele é servo da indústria, ele é servo de todos que ali trabalham, porque se ele não vê assim que não sair à meia-noite, a empresa para, ninguém tem trabalho. Então, portanto, sem que ele perceba, ele é servo de todos. Ele está ali para servir a indústria, a qual ele pensa que ele é dono dela. Assim são os empresários, os comerciantes, homens de negócio. Eles pensam que o negócio lhes pertence, eles pensam que os empregados lhe pertence, eles pensam que a empresa é deles, no entanto, eles são servos da empresa, servos da indústria, servos do trabalho, mais do que o próprio funcionário. Mas Jesus disse também: ele tomou uma criança e colocou no meio deles e, tomando-a nos braços, disse, Olha, qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome. O que ele estava querendo dizer com isso? que uma criança representa uma pessoa sem maldade, uma pessoa simples, uma pessoa sem grandes ideias na cabeça. Uma criança, se você olhar para uma criança, a criança, ela, ela, ela canta, brinca, chora, ri, ela almoça, janta, quer comer e quer dormir. Ela não tem pensamento de maldade. A criança tem um coração limpo de maldade. E é isso que Jesus quis dizer, quem recebeu uma pessoa que é limpa de coração, que não tem maldade no coração, e se alguém receber esta pessoa, a mim me recebe. Então veja, o que é mais importante para Deus? Uma pessoa que tem grandes posses, grandes extensões de terra e grandes indústrias, ou aquela pessoa que tem um coração limpo, sem maldade, um coração limpo do, do ódio, da mágoa, do ressentimento, do espírito de vingança, o seu coração está limpo da maldade? Qual é mais importante para Deus? Ele comparou uma criança. Olha, se você receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E se você não receber... Também a mim não recebe. Quando nós levamos a palavra de Deus para uma pessoa, quando nós falamos do amor de Jesus e da salvação em Cristo, muitas pessoas não aceitam. Eles não ouvem a pregação da mensagem da palavra de Deus. Mas Jesus está dizendo, quem não ouve a voz, a mim não me ouve. Quem ouvir a voz a mim me ouve. Olha que interessante. Quem ouvir a voz, a mim me ouve. Quem não ouve a voz, a mim não ouve. Então veja, amado. Veja que... Antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal.